Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco, o meu canal. E hoje eu vou ensinar como você cria uma página onde você coloca vários links, por exemplo, para você colocar na bio do seu Instagram. E aí você pode conectar as pessoas com tudo que você faz. Por exemplo, você pode conectar no seu WhatsApp, você pode colocar é, links para outras redes sociais, você pode colocar uma página de vendas, tanto faz, vai de acordo com a sua imaginação. Venha comigo aqui para o meu navegador. Olha só, estamos aqui no meu perfil do Instagram, tá? Você vê aqui na bio, possui esse link, um link criado no site chamado Like Tree. Você clica nele e você é direcionado para essa página, onde tem aqui a foto do meu perfil, uma descrição e uma chamada para ação, tá? E aqui você pode ver que possui vários links, por exemplo, o link do Discord, o link do YouTube, o link do próprio Instagram, porque esse link ele não está só no meu Instagram, ele está em outras redes sociais e tem aqui também o link do facebook e se você clica por exemplo no link do youtube você automaticamente é direcionado para o meu canal no youtube viu só então se você quer aprender como é que faz isso aí continua nesse vídeo até o final se você já está gostando do vídeo deixa o seu like se você tem alguma dúvida deixa o seu comentário e se tem alguém precisando desse conhecimento Compartilhe o vídeo com essa pessoa Porque conhecimento guardado não serve para nada O conhecimento só é bom quando você compartilha ele com outra pessoa E vamos lá para o vídeo, tá? Bom, eu abri aqui uma janela anônima Porque eu já tenho contas no Linktree E eu quero fazer uma do zero com vocês, tá? Então, primeiramente eu digito Google E aqui na página do Google Eu digito Linktree Tá vendo só L-I-N-K-T-R-E-E Não tem erro, tá? Você dá Enter E é o primeiro site que aparece Linktree Crie a sua conta no Linktree Link na bio personalizável Aí você entra nesse link E você vai ser direcionado para essa página Isso aqui são cookies Você normalmente rejeita tudo E aqui está dizendo Um link Infinitas possibilidades Você pode colocar do jeito que você quiser, tá? É que já está deixando bem claro O primeiro passo é clicar aqui em comece gratuitamente O único problema é que para mim está em inglês e eu não consigo traduzir Mas como eu sei um pouco de inglês e eu vou deixar para vocês o passo a passo Vocês não vão conseguir errar, cara Não tem como errar Mas caso alguma coisa der errado, deixa a sua dúvida nos comentários, tá? Eu vou estar tá te ajudando, mas deixa bem explicadinho Primeira coisa que a gente vai fazer, nome de usuário por exemplo, eu vou colocar aqui marco é, 010, marco 010, certo? Ficou verdinho é porque dá para usar, se ficar vermelho é porque já tem alguém utilizando esse nome. Agora a gente precisa colocar o e-mail, tá? Se você já tem o e-mail, você coloca o seu e-mail e se você não tem o e-mail, eu vou te ensinar agora como é que faz o e-mail, tá? Mas caso você já tenha e-mail, você pode pular esse passo, porque eu vou deixar todo bonitinho na descrição do vídeo. E aí você já pula para o próximo passo e você continua sem perder tempo. Então, o primeiro passo para você criar um e-mail é você abrir uma outra janela. É você digitar Google novamente. Você vem aqui, fazer login. E você coloca aqui, criar conta. Para mim nome meu nome é Marco vou colocar aqui Silva Marco Silva nome de usuário vamos ver se já é, coloca aqui Marco um, não dá Marco 457 já tá usando um, coloca um 8 já tá usando um 3 e agora já está usando MW. Pronto. Esse nome aqui não está sendo usado. É só um, esse é só um nome ilustrativo, tá? Você pode criar do jeito que você quiser. Marco 45783 MW. Eu vou simplesmente copiar esse endereço. E aqui na senha a gente vai colocar MW123456789. Vejam só. senha. MW123456789 Coloca uma senha fácil que você consiga lembrar, tá? Pelo amor de Deus, não vai perder a senha do seu e-mail. E aqui, mano, eu vou colocar aqui o meu telefone, mas eu vou pular essa parte porque eu não quero divulgar meu telefone. Caso você tenha alguma dúvida e queira entrar em contato comigo, é só você deixar nos comentários, tá? Eu vou estar tá lendo tudo e respondendo e tentando ajudar. Então, eu vou colocar aqui o meu telefone, eu vou receber um código do Google nas mensagens. E aí eu vou colocar o código e eu volto com vocês na próxima página. Prontinho, pessoal! Eu coloquei meu número, eu recebi o código, eu coloquei o código e eu fui direcionado para essa página. E olha só, caso você vai usar esse endereço de e-mail para sempre, eu recomendo que você coloque aqui o seu telefone, porque ele vai te ajudar a recuperar a sua senha caso você perca. Você coloca um outro endereço de e-mail de recuperação para ajudar a recuperar a sua senha. E você coloca aqui a sua data de nascimento certinha, porque se você errar qualquer coisa aqui, você nunca mais recupera o e-mail que você perder, tá? Eu vou colocar qualquer coisa aqui, porque eu só tô criando esse e-mail para esse fim, nada mais. Tudo preenchido, a gente clica em próxima. A gente vem aqui embaixo, concorda com os termos de uso, certo? E cria conta. Pronto, conta criada, vocês podem ver aqui. Marco Silva, marco45783mw@gmail.com. Agora a gente volta no Like inclui, Aí a gente cola esse e-mail an, arroba gmail.com. Senha A gente vai criar uma senha aqui agora, a mesma senha do e-mail, tá? Não precisa criar outra senha. Mw123456789. Vamos ver se tá certinho. Muito cuidado para não errar sua senha, tá? Senão você vai acabar fazendo merda. Mw123456789. Certo? Agora você marca essa caixinha para você concordar com os termos de uso e, de, e condições e você se conecta com o seu e-mail. Um pouquinho de demora, né? Como sempre. Como direcionados para essa página? É, Diga-nos diga um pouco sobre você mesmo para uma experiência personalizada no Line Eu vou colocar aqui o meu nome. Eu vou colocar aqui a categoria do meu negócio, né? Vai ser Negócios. No seu caso pode ser Fashion, pode ser Saúde viagens, pode ser o que for no meu eu vou colocar aqui negócios segunda categoria eu vou colocar aqui agência e consultoria e aqui tá dizendo olha, eu concordo em receber ofertas notícias e relatórios notificações do linktree incluindo pelo e-mail, não precisa marcar isso aqui porque isso aqui só vai ser o linktree enchendo seu saco, tá coloca aqui, continue sem marcar ali, caso você queira receber, aí marca, tá e aqui são os planos de assinatura temos o prêmio que é R$ 85 reais por mês temos o Pro que é R$ 29 reais por mês o iniciante que é R$ 15 reais por mês e temos o que eu uso e recomendo a vocês que é o grátis né ele já supre os meus usos e provavelmente vai suprir o de vocês também tá aí você marca o grátis e coloca aqui é Get Free você clicou lá, você vai ser redirecionado para essa página. Obrigado por se conectar. E olha só, isso aqui é muito importante, mas muito importante mesmo. Olha só. Para verificar a sua conta, clique no link que enviamos para o seu e-mail. Marco 45783mw.gmail.com Esse é o meu e-mail. No seu caso, vai estar o e-mail que você colocou. Mas você vai precisar verificar ele antes de poder usar o seu Like Tree, tá? Mas isso aí eu vou mostrar lá para o final. Aí temos aqui, continue para o meu Like Tree". Você clica aqui, como direcionado para essa página, e aqui já vemos uma prévia da sua página no Like Tree. E agora, para você adicionar um link, você vem aqui, add new link, você coloca o título, por exemplo, Instagram. Certo, você já vê que já vai aparecer aqui, quer ver? Cadê? Ai, tá me trollando mano. Era para ter aparecido. Próximo passo, você vem aqui em URL. O que é a URL? Você vem aqui no seu perfil do Instagram, ou de qualquer link que você queira colocar, aí você vem nessa barrinha, clica nela, e você copia esse link aqui, tá? Vai ser... Aí, na hora que você colocar lá no Like Tree, ele vai trazer... Para o link que você copiar, tá? Por exemplo Voltamos aqui para o Linktree a gente coloca o URL E a gente coloca a URL do nosso Instagram Olha só, já apareceu lá, ó Instagram Ou seja, se alguém clicar aqui Ela já vai ser direcionada para a nossa página do Instagram Mas aí você me pergunta Cara, tá feio Como é que eu faço para deixar bonito? É assim, ó Você vem em Thumbnail Aqui nessa fotinha aqui, Tá vendo? clica aí você coloca configurar Thumbnail, set Thumbnail você tem duas opções é, enviar a sua própria ou escolher o ícone próprio do LikeTree se você escolher o ícone próprio do LikeTree você vem aqui nessa barra de pesquisa e você coloca Instagram e aqui já tem o ícone do Instagram, tá vendo? mas percebe como é feinho? não é legal cara, não é legal então a gente vai aqui chegar aqui em change e vai fazer o upload da nossa própria thumbnail mas primeiro eu vou ensinar vocês como é que você baixa por exemplo você está aqui no google, você digita instagram instagram icone muito fácil, muito fácil você vem aqui na primeira foto que apareceu na, ou na que você achar mais bonita você é, clica com o botão direito E você clica aqui em salvar imagem E você lembra a página que você salvar, tá? Lembra a pasta que você vai salvar Eu vou salvar em downloads E vou colocar aqui é, Instagram Certo? Já tá baixado A gente volta no LikeCree A gente coloca aqui trocar E a gente faz o upload da, Daquela imagem que a gente acabou de mandar Você seleciona esse arquivozinho e aí você vem aqui, ó, já dá para ver que apareceu aqui a imagem que a gente acabou de baixar, tá? Só que para você não vai acontecer assim, porque esse meu navegador ele é diferente do seu. Aí você vem aqui em mostrar todos os arquivos e você vai na página que você lembra de ter colocado a imagem e você clica no arquivo que você acabou de baixar e você clica em abrir e prontinho, tá aí a imagem do Instagram. Você coloca save, upload e ela vai enviar viu só enviada agora olha só como é que já ficou mais bonito já ficou aqui o Instagram e o ícone dele e lógico com o link né o que é mais legal mas aí você me pergunta Marco não tá bonito igual o seu tava tá todo branco esquisito eu vou ensinar vocês agora a mexer nisso aqui vocês vem aqui em aparência tá vendo aparência aqui ó clica e aí nós fomos direcionados para essa página Onde a gente vai conseguir personalizar o nosso Linktree Vejam só, aqui a nossa imagem de perfil A gente coloca aqui, é... Pike a imagem, A gente faz o upload, você pode colocar uma foto de perfil Você pode colocar a logo marca do seu negócio Eu vou colocar aqui o ícone do Instagram que a gente acabou de baixar Porque eu simplesmente estou fazendo um tutorial, tá? Eu não vou usar essa conta do Linktree Aqui, vejam bem Aqui está o meu nome, né? Só que, como a gente viu antes, no meu like próprio, eu não coloco meu nome. Porque quem clica nele já sabe quem eu sou, tá? Eu simplesmente coloco uma mensagem aqui. Oi, seja bem-vindo. Faça parte da comunidade, entendeu? Coloca do jeito que você quiser, cara. Do jeito que você quiser. Por exemplo, coloca aqui, João... João é... 10. Vamos ver. Olha só, apareceu aqui, ó, João 10 Abil Você pode colocar qualquer coisa ó. Vou colocar aqui Livramento de Nossa Senhora Bahia Que é a cidade que eu nasci Viu só? Apareceu O que você colocar aqui vai aparecer E agora a parte mais importante Os temas Você pode criar o seu próprio Ou você pode pegar um tema pronto eu uso um tema pronto porque eu já acho ele maravilhoso. Eu não preciso mexer em mais nada. Agora você vê aqui, ó. Esse aqui é pago. Pago, pago. Todos esses que tem upgrade são pagos. Aí você desce lá embaixo. E aqui começa a ter uns gratuitos. Esse é o que eu uso no meu Like Cream pessoal. Viu só como é que fica bonitão? Tem essas opções aqui também: Aygranja. Olha só, colorido. Pop. Iris. Air White, você coloca do jeito que você quiser, cara. Agora que você já viu esse vídeo, você está pronto para configurar o seu Like Tree do jeito que você quiser e você vai deixar ele bem bonito. E chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele. Se você tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários. Mas bem explicado que eu vou te ajudar. E o mais importante, cara, se alguém está precisando desse conhecimento, Compartilhe o vídeo, porque conhecimento guardado não serve de nada. O conhecimento só ajuda quando ele é compartilhado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu. Ah, você achou que o vídeo tinha acabado, né? Pois eu também achei, mano. Só que eu esqueci de falar uma coisa. Lembra a hora que eu falei pra você que tinha uma coisa muito importante, que era verificar o e-mail? Exatamente. Agora eu não vou mais gravar a tela do meu computador, porque eu tô sem saco para fazer isso Mas é o seguinte, mano Entra no seu e-mail, vai na caixa de entrada Que lá vai estar tá um e-mail de verificação que o LikeCree te mandou É só você clicar naquele e-mail e pronto Na hora que você compartilhar o seu link, ele já vai poder ser usado Se você não liberar a verificação do seu e-mail, você não vai conseguir usar o LikeCree, tá? Então, é isso